Oi, gente, eu sou a Emanuele, é, eu fui aprovada em primeiro lugar no EMOP de Pernambuco, é o EMOCentro de lá, e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória na área dos concursos. É, o, o meu histórico de, de provas de concurso começou há muito tempo, na realidade eu já fui aprovada e exonerada de um concurso aqui no meu estado, de Alagoas, né? É, eu fui aprovada no concurso da Casal em 2016, eu iniciei e com 15 dias eu deixei o concurso porque eu tinha sido aprovada no concurso da residência multiprofissional. E aí eu preferi ir para um concurso da minha área, já que o da Casal não era, era uma área administrativa. E aí é, fiz os dois anos de residência, retornei para a minha cidade e continuei a trabalhar na área da saúde. É... E fui vendo que trabalhar no, com saúde né, no hospital era o que eu gostava, mas o concurso é que eu daria é o que daria uma estabilidade. Né? Eu vi isso na pandemia, que era um momento de crise, e tudo estava muito estável, quis estudar. É, em 2020 começou a ser anunciado o concurso da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas e foi o primeiro concurso que eu fiz para valer. É... E... e Me matriculei no cursinho presencial né? e, e dediquei tempo, energia. E então eu comecei a estudar no dia 31 de outubro de 2020 <risos> para esse concurso, mas não foi aprovada. Logo depois fiz um outro concurso que foi o da FUN Saúde no Ceará. E também não foi aprovada. E aí eu vi que eu precisava, além do, do cursinho presencial, eu estava precisando mudar a estratégia. E aí eu comecei a ver que alguns dos aprovados nesses concursos faziam o Psicologia Nova, faziam um curso de Psicologia Nova. E aí foi quando eu, eu conheci e, e me inteirei, um amigo meu que é concurseiro também me indicou e eu assinei. Psicologia Nova, comecei a fazer o curso Psicologia Nova para Prefeituras e <risos> é, fui fazer o concurso da Prefeitura de Recife na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, aí fui aprovada e depois eu comecei a fazer outros concursos em outras áreas também fora a área da saúde muito pouco perceber que a área da saúde tinha poucos concursos, às vezes a remuneração muito baixa, muito desvalorizada mesmo. E aí eu comecei a fazer concurso do TJ, comecei a fazer também concurso do CRP, por exemplo. Até que apareceu Sara e esse pré-concurso eu estudei muito. tô aguardando o resultado. passei agora no concurso do EMOP. É, o concurso do EMOP teve como banca o um Instituto Avalia, que eu não conhecia, é uma banca, para mim, era desconhecida até então. E o que me ajudou a passar nesse concurso foi realmente o, a caminhada, né, o meu percurso. Para esse concurso eu, eu revisei, eu só revisei, eu não, não assinei nenhum cursinho direcionado, até porque como era uma banca pouco conhecida, eu não achei nem questões anteriores, então eu fui revisando tudo que eu já sabia. Eu vi que os assuntos eram, eram muito semelhantes assim, aos concursos da área da saúde que eu já tinha feito, então eu fui só revisando até a data da prova, que foi 11 de dezembro de 2022. E o resultado saiu recentemente, saiu dia 17 de fevereiro. É, ainda pretendo fazer outros concursos, né? Tô aguardando pelo resultado do Sara. É, vou fazer o do TJ do Rio Grande do Norte, por mais que não seja na área da saúde, que é a área que eu tenho mais afinidade, mas é uma oportunidade também muito boa. Fica aqui no Nordeste. É, e vou continuar né, a estudar. E eu, eu costumo pensar que eu aprendi a estudar para concurso, porque não é parecido com, com, com nenhum outro, por exemplo a graduação, enfim a residência, a forma como eu estudava, né, não é, não chega nem perto da forma como é, como é que se estuda para concurso. É, a gente precisa aprender a estudar para concurso. Nesses dois anos, eu fui vendo o que é que dava para mim, o que é que funcionava comigo, o que é que não funcionava. Eu precisei começar a estudar de forma presencial, porque eu não tinha ritmo de estudo. E o presencial foi importante para mim no início, mas depois que eu ganhei um certo ritmo de estudos, eu prefiro, hoje eu prefiro estudar por cursinhos online mesmo. E aí que o Psicologia Nova entra, né, a partir do, do meu estudo online, que agora tá funcionando melhor do que o presencial. Mas é, eu acho que cada, cada passo que você dá, cada reprovação, né, cada prova que você não passa, é importante fazer uma revisão, né, o que foi que aconteceu ali. É, eu estudei menos, tal tá, assunto que caiu muito, porque foi, né, uma coisa que funciona muito bem pra mim. É também fazer um filtro das, dos assuntos que mais caem, através do, de um filtro de questões, né, pegar provas anteriores. É, fazer meio que um raio-x da banca, é, que alguns, alguns sites até fazem isso. Então... Até pelo meu pouco tempo disponível para estudar, eu precisava fazer isso, eu precisava entender o que é que mais caía para poder começar por ali e não perder tempo estudando coisas que caem pouco, coisas pouco significativas. Era assim que eu conseguia direcionar melhor o meu tempo de estudo, né? Já que eu tinha pouco tempo, eu trabalhava o dia todo no hospital, chegava à noite e estudava naquele momentinho ali, sei lá, de 8 horas da noite até às 10. Ou nem conseguir isso tudo, por estar muito cansada. No final de semana é que eu investia muito tempo estudando para concurso. Muita renúncia, muita, muita abdicação, né? Muito investimento. E, e muito tempo também para que as aprovações começassem a chegar de uma forma mais significativa. Ou aprovações ou quase aprovações. Que é, cada degrau que eu vou subindo para mim são vitórias, né? E é mais ou menos isso, assim, o, a, o meu percurso, a minha caminhada, né? Faz mais ou menos dois anos. E o que funcionou foi isso mesmo, de erro e acerto, né? e testando tal coisa e não, não funcionou desse jeito, então vou mudar a estratégia. Nunca funcionou pra mim cronograma, eu nunca consegui seguir cronograma, então era sempre muito... Eu fazia um planejamento meio que diário de estudo. É, se eu tivesse, sei lá, uma hora, meia hora disponível, entra um atendimento ou outro, ou até mesmo a hora do almoço, ou sei lá, tô na consulta médica esperando, então eu costumava resolver questões, que a gente estuda pra resolver questões, né, numa prova... A gente só ia provar se a gente acertar o maior número de questões, então... Resolver questões era... Eu tentava fazer o maior número de questões, assim, diárias. Tem dias que eu conseguia muito bem, tem dias que eu não conseguia, mas... Eu procurava ter paciência, né, comigo mesma. É... Mas a gente sempre vai sentir uma ansiedade, porque é muito assunto, é muita coisa, é muita pressão, e a gente quer passar logo, a gente quer logo os resultados, mas, infelizmente... Eu só vim começar a colher os frutos com mais ou menos dois anos depois, né? É, seria muito bom se fosse mais rápido, mas eu acho que é isso, né? É, Para cada um vai funcionar de uma forma diferente e a gente precisa descobrir o que é que funciona pra gente. Para outras pessoas funciona um cronograma, um planner, né? pra mim não funciona nada disso, tem que ser no dia a dia mesmo. O que é que eu vou conseguir fazer aquele dia, respeitando meus limites... Respeitando o meu tempo, respeitando, enfim, as minhas emoções também, como é que eu tô me sentindo. Por exemplo, no concurso da Funsaúde, eu não tava me sentindo bem, eu tava muito frustrada por conta dessa exal, então não consegui estudar bem para esse concurso. Não consegui nem, nem mesmo revisar, então aquilo ali, o emocional acho que influiu muito, né? E acho que é mais ou menos isso. É, é um percurso ainda acho que é pequeno, né? Tem muita gente dando muito mais tempo. Estou é, colhendo alguns frutos agora, mas eu pretendo continuar estudando. Continuar nessa caminhada para galgar lugares melhores, né? É, concursos melhores. Gosto muito da área da saúde, mas estou também tentando experimentar outras áreas. Eu acho que a saúde, infelizmente, é muito... É, desvalorizada ainda, né? E, e apesar da importância dos profissionais da saúde, infelizmente as remunerações, a maioria dos concursos, as remunerações não são boas. Então eu venho aí também é, estudando para outras áreas é, e feliz com meus resultados, né? Eu gostaria de agradecer. É, a Deus, a minha família, principalmente, né, por, por me ajudar, por me dar apoio, nesse, nessa caminhada que não é fácil, se eu não tivesse esse apoio dessas pessoas, né, e de, de amigos também, de pessoas próximas que conheciam o, o, quanto, o quanto que eu me esforçava, o quanto que eu abdicava, para estar tá ali estudando, para estar tá investindo no meu futuro, né, é... Isso foi de suma importância para mim, esse apoio, né? E também quero agradecer aos meus professores, né? Principalmente do Psicologia Nova, o professor Alison, a professora Monique, que foi muito importante a contribuição, principalmente no curso de discursivas do TJDFT, Me fez é, enxergar que eu podia muito mais do que eu achava, né? Numa discursiva que eu estava com muito medo. E fiz outras provas discursivas a partir de, dos ensinamentos de Monique, né, e me dei muito bem, né, muito melhor do que eu imaginava. É, agradecer também os professores dos outros cursinhos, né, que também contribuíram. E agradecer a mim mesma, né, pelo meu esforço. <risos> eu acho que a gente precisa reconhecer quando a gente, quando a gente se esforça por alguma coisa. Eu sei, que, eu sei que eu me esforcei muito e, e vou continuar me esforçando né, para cada vez conquistar resultados melhores.